Boa noite, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Simões, do AnimaMundi. O Anima Mundi é um espaço de terapias e de cursos de nova espiritualidade, né? Que eu, junto com a minha companheira Tânia Rezende, fundamos em 1995. E desde lá nós temos, então, essa honra de estar realizando esse trabalho, né, com muitas pessoas que já estiveram aqui conosco, buscando cada um seu próprio caminho né, de crescimento. Então, sejam bem-vindos, se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, né, ative o sininho para estar tá recebendo as novidades dos vídeos que nós estamos postando, colocando, tá bom? Tomar uma aguinha e começar, né? Ok. Bom, é, como eu falo né, na, nas outras lives que eu fiz, o meu intuito né, é estar tá repartindo, compartilhando né, com, com as pessoas a forma como eu entendo algumas questões da vida, do dia a dia, né, dos desafios, né, essa forma mais espiritualizada, de repente mais amorosa de estarmos nos conectando com o dia a dia. É, e hoje, como nós estamos numa semana especial, né? Pré-natal aí, é, eu quero falar um pouco sobre esse conceito do sagrado, né, que eu acho isso muito importante de entendermos, de estarmos conscientes, né. Na realidade, esse sagrado, ele tem várias formas, né? para cada pessoa, é, o sagrado de repente se apresenta de uma maneira diferente, né? ah, para alguns alguma coisa é para outros é outra, né? cada pessoa tem aí um, um conceito, uma forma de trabalhar com o sagrado. Né? É, porém, assim, ó, o que mais realmente me interessa não é nem definir o que é, digamos assim, o sagrado, se o sagrado é isso, se o sagrado é aquilo, né? Ele tem, sim, uma questão de uma de uma transcendência, de um momento muito especial, isso é algo em comum entre todas as formas de sagrado, né? Que de cada religião tem um jeito, tem pessoas que não têm religião, e mesmo assim tem questões que são sagradas, né? Para mim, o que me interessa muito é nós procurarmos compreender e entender como nós nos sentimos quando nos encontramos diante de algo que nós consideramos sagrado. Né? Então, eu converso né, com vários cursos, desde 1995 dando cursos, atendendo né, com as minhas técnicas terapêuticas, eu converso com as pessoas e o que eu vejo que existe de comum né, nessas respostas é que sempre que nós nos encontramos diante de algo que nós sentimos como sagrado, que nós consideramos como sagrado, a, a tendência nossa é de entrarmos num estado de, de presença plena né, de Como eu chamo de estar aqui e agora né? Então, quando nós nos encontramos diante de algo que consideramos sagrado Se a gente reparar, a nossa mente, o nosso pensamento Não fica perdido no futuro, no passado Em preocupações, em prospecções, em idealizações A nossa mente fica num estado de presença observando, consciente de tudo que está acontecendo ali naquele momento exato, as preocupações desaparecem uh, né? emocionalmente, uh, aquelas emoções que são mais densas, mais baixas, né? na hora que nós estamos diante de algo sagrado, é como se nós é, entregássemos tudo aquilo, todas aquelas emoções e não ficássemos mais nelas, né? Não, não, não, não alimentamos mais essas emoções. O nosso estado emocional fica num estado de, de uma sensação de uma alegria, de uma plenitude, né? de, de um acolhimento, né? porque eu acredito que o sagrado tem muito a ver, tem uma relação muito grande com essa história de um amor muito grande, de um acolhimento muito grande. Né? É, então, o que eu percebo é que, quando realmente nós nos encontramos diante do sagrado, o nosso estado é de um estado de presença, de plenitude, de aqui e agora, aonde não existem preocupações, tensões, existe uma sensação de uma conexão profunda com algo belo, divino, né? e que nos alimenta. Né? Nós saímos de uma experiência, de uma conexão com o sagrado, muito, muito fortalecidos. Né? Então, não importa qual seja o objeto, não importa qual seja aquilo que você considera né, como sagrado, o que importa para mim é essa sensação que traz. É a consciência dessa percepção né, de presença de aqui e agora. E aí o que eu costumo, então, falar né, no, nos cursos que eu ministro, né, no técnica de ressonância metatrônica, no reiki, de repente são os cursos mais nessa linha que eu falo mais, é... Eu proponho para as pessoas, e gostaria de propor também para vocês, fazer um exercício que seria um caminho, digamos, um caminho, não, não chega a ser inverso, mas um caminho de trás para frente, que é assim, ao invés de esperarmos aquele momento de conexão com o sagrado, para nos sentirmos no aqui, no agora, nos sentirmos presentes, inteiros, sem estar dividido em preocupações, sem estar alimentando emoções mais baixas, a proposta que eu faço é: que tal nós tentarmos então começar a procurar manter esse estado de presença de aqui e agora, de, de concentração ali, de vivenciar aquele momento com, com todo o seu ser, né, em cada questão do seu dia a dia, em cada momento do seu dia a dia, né, é, então, por exemplo, eu falo, né, para as pessoas, eu dou aula de yoga para crianças, né? na hora que eu estou lá dando aula de yoga para crianças, eu estou com elas, eu estou ali, prestando atenção nelas, procurando ver o que que eu, como que eu lido com as situações que vão acontecendo, trazendo as informações que eu preciso trazer, inclusive até é, eu, eu falo, e é uma verdade, né, eu falo assim para a coordenadora e para a minha diretora, né, que eu tenho uma pequena dificuldade em ficar fazendo registro de aula para mostrar para pais e tudo mais, porque na realidade eu não estou fixado nisso, eu estou fixado nas crianças, eu estou inteiro ali com elas, aqui e agora. A hora que eu termino a minha aula de yoga para crianças, que eu saio e que eu venho, por exemplo, do Anima Mundi e vou atender alguma pessoa, eu brinco, né? Eu tiro a minha roupa de professor de yoga para crianças e visto a minha roupa de terapeuta, e quando o meu cliente chega, eu estou inteiro ali com ele, observando, vendo as coisas que ele me traz, intuindo o que que eu preciso falar, as palavras que eu vou usar para poder auxiliá-lo ampliar a compreensão, a sair de estados de vibrações mais baixas, eu não fico ali no atendimento pensando na aula que eu dei ou em outra coisa. Eu estou inteiro, focado, presente, né? procurando ver a melhor forma de trabalhar com aquelas questões mais densas, procurar dar uma outra visão de trabalhar as emoções de maneira mais elevada. A hora que eu saio do meu atendimento e que eu vou entrar para ministrar um curso, eu tiro a minha roupa de terapeuta, coloco ali a minha roupa de professor e vou ministrar o curso, e naquele instante eu estou totalmente focado no, no conceito que eu preciso passar, nas questões que as pessoas vão me trazer, naquela troca de energia com eles, não estou pensando em outras coisas. né A hora que eu acabo o curso, que eu vou ficar na minha casa, eu tiro a minha roupa de professor, coloco, entre aspas, a minha roupa de dono de casa, e naquele momento eu vou estar com a minha esposa, eu vou estar com o meu filho, eu vou estar vivenciando eles, estar junto com eles, sem ficar trazendo as questões de, de curso de atendimento, de aulas para aquele momento, porque aquele momento eu vou estar pleno, presente, trabalhando com eles, né? lavando uma louça, eu vou estar prestando atenção no que eu tô fazendo, eu falo, né, quando eu tô dirigindo, por exemplo, eu não fico dirigindo e escrevendo no WhatsApp, né, quando para no semáforo, quando para no farol, pega o celular e fica lá digitando, é, ou então fica ali conversando, batendo papo. Quando eu estou dirigindo, eu estou observando o trânsito, vendo qual é o melhor caminho, como eu posso a, ajudar a não atrapalhar, de repente, o trânsito. Então, é, eu digo que quando nós começamos a procurar prestar atenção, para estarmos plenos, inteiros, em cada momento da nossa vida, nós acabamos por transformar a nossa vida em algo sagrado. Nós começamos a perceber que a vida é sagrada. Né? Eu não preciso esperar estar diante de algo que eu considero sagrado, para eu poder... Ficar na minha plenitude do aqui e agora, para eu poder estar percebendo as coisas, para eu poder estar trabalhando as emoções dentro de mim, né? Eu posso estar fazendo isso em cada instante do meu dia, né? Sentindo que realmente eu tenho a presença de Deus em mim, né? Deus é, ele vive em mim, vive através de mim, e essa conexão com essa presença divina é que é realmente essa consciência dessa presença, de estar sempre acompanhado, sempre junto, nunca sozinho, né? é que tem realmente essa característica né, de trazer um tom de sagrado. Né? Então, aquela frase né, famosa que fala que nós não somos seres humanos realizando uma experiência espiritual, mas sim somos seres espirituais realizando uma experiência humana, na hora que eu consigo fazer esse contraponto, eu consigo realmente perceber o quanto a vida é sagrada o quanto é belo, o quanto é lindo estar aqui agora podendo se trabalhar, podendo se reorganizar, né? utilizando os conceitos que eu trouxe nas outras lives de perdão, de compaixão, de misericórdia, de entendimento, de trocas de energia, de consciência amorosa, de consciência crística. Né? Então o desafio que eu faço é justamente esse. Não espere estar diante de algo sagrado para você viver aquela plenitude. Comece a prestar atenção em cada instante da sua vida, em cada momento que você está ali, e sinta-se presente naquele momento. Sinta que cada palavra que você escolhe, cada pensamento que você alimenta, cada gesto que você faz, isso tem um cunho de... Sagrado de beleza, de plenitude, e dessa energia amorosa, né, de consciência amorosa que chamamos de Deus, como ela está ali junto com você, vivenciando, se experimentando, e, e através de nós, né, podendo fazer essa experiência de evolução, de crescimento com uma consciência mais amorosa, mais crística, né. Então, pode não ser fácil, muitas vezes, mas só o fato de percebermos, de tomarmos essa consciência, de começarmos a brincar com isso, né? de perceber quando o pensamento está fugindo, que você está entrando em energias mais baixas, de muita preocupação, de muito medo, você começar a tentar alimentar, observar o que seria o oposto. Inclusive, né? é, eu costumo falar para as pessoas, para mim é aquela, Aquele ditado que fala em orar e vigiar né? é, Eu também brinco de fazer de trás para frente, vigiar e orar Porque para mim vigiar é estar atento né? Estar atento a mim mesmo Estar atento às habilidades que eu estou utilizando Para responder às situações que aparecem no meu dia a dia quem ouviu a minha palestra anterior, eu essa definição sobre responsabilidade como habilidade de responder a. Então estar atento, isso é o vigiar, é o estar atento às questões todas, como eu estou me organizando, como as coisas estão acontecendo. E para mim, o orar, a oração, é justamente aquele momento de conexão com, com algo belo, com algo perfeito. Então para mim essa questão de orar e vigiar orar e vigiar e vigiar e orar estarem ficar atento e quando eu perceber algo que não está legal que está fora da perfeição eu vou tomar consciência que aquilo está ali eu aceito que aquilo se manifesta na minha vida só que eu já vou imediatamente observar aquilo e vou no meu, na minha mente pensar o que é o oposto disso qual seria o oposto dessa coisa ruim, dessa coisa negativa, dessa coisa chata. Ah, o oposto seria isso? Isto seria, então, a perfeição? Então, eu vou procurar observar que isso acontece, mas eu vou procurar ver quais são as ações que eu posso ter para poder levar isso para esse estado de oração, de perfeição. E aí está o orar. Então, eu vigio, observo, e a oração consiste em não ficar no negativo, em colocar a sua mente na perfeição colocar a sua mente na energia divina, na energia amorosa, que faz com que aquela sombra, digamos, se manifeste, para que você possa fazer ali o seu aprendizado, fazer a ressignificação né, das questões que você traz ali com você, daquilo que te incomoda, daquilo que mexe com você, né, desde uma visão amorosa. Então eu entendo orar e vigiar como vou ficar atento e sempre que alguma coisa acontecer, que eu perceber que não tá legal, eu vou jogar o meu pensamento para o oposto dela, né, eu vou orar, vou rezar, vou me conectar com o sagrado, com algo mais divino, né? e assim eu vou procurando no dia a dia, é óbvio que ninguém é 100%, né, a gente tem momentos que a gente dá essa queda, essa vacilada, e... É muito gostoso quando a gente começa a perceber que a gente fez isso e a gente reorganiza, né? E a vida vai ficando num, num desafio muito interessante e muito prazeroso de você conseguir trazer né, o sagrado para cada momento a vida é sagrada, respirar é sagrado, vivenciar é sagrado, estar aqui encarnado nessa etapa, nesse momento do plano Terra, que é um momento de muitas mudanças, de muita movimentação, de uma dualidade muito forte, muito grande, creio eu que a, realmente o nosso papel, a nossa função é esse. né É fazer, conseguir realizar essa essa mudança. né Eu... Tem uma, uma historinha né, que, eu, que eu conto para os meus alunos, né, que eu dou aula de yoga, né, que eu gosto muito dessa história, que ela diz assim, né, que havia um cientista que a vida toda dele, ele dedicou o seu trabalho e a pesquisas para ajudar a consertar o mundo, para deixar o mundo melhor, buscar alternativas... E conta a história que uma época ele estava no laboratório que ele tinha ali na casa dele, né? Estava é, trabalhando lá com algumas questões, com algumas pesquisas que ele estava fazendo. E o filho dele, pequeno, né? Ele estava de férias lá na casa dele. E toda hora o filho entrava ali no laboratório para falar com o pai, para fazer uma pergunta, fazer uma brincadeira. Ele saía, entrava e saía. E ele começou a ficar meio angustiado porque ele não estava conseguindo se concentrar para poder ajudar descobriu o que ele queria para poder ajudar o mundo, consertar o mundo. E aí ele começou a pensar como é que ele poderia fazer para poder ter um momento ali de sossego. Hein? E aí ele teve uma ideia porque ele olhou para uma mesa e viu numa revista que estava aberta lá em cima da mesa o desenho do mapa mundi, os continentes com aqueles países coloridinhos, todos os países de cada continente. Aí ele chamou o filho dele, foi até a revista, arrancou aquela página, cortou aquele mapa-mundo em vários pedacinhos pequenos, né? E chegou para o filho e falou, filho, agora o papai vai te fazer uma proposta, você vai ajudar o papai a consertar o mundo. Tó, conserta o mundo para o papai, por favor, ajuda o pai aqui. E aí a criança pegou aqueles papéis, foi para um cantinho lá, e ele pensou ali com ele mesmo, meu filho nunca estudou muito o mapa-mundo, ele pode ter visto aqui ali, mas ainda não teve essa disciplina na escola, ainda não estudou isso, né? Até ele conseguir montar esse mapa mundo, eu vou ter aqui pelo menos, acho que uma hora e meia, duas horas, pelo menos aí de tranquilidade, para eu poder me concentrar e terminar minha pesquisa. Né? E aí ele foi lá para o trabalho dele, passado mais ou menos uns 20 minutos por aí, um pouco mais, um pouco menos, a criança volta e... Pai, pai, consertei o um mundo para você, pai, consertei o um mundo. Ele não acreditou naquilo, ele falou, não, não é possível. Deixa eu ver, filho. E aí pegou e estava certinho, cada país no seu lugar, tudo montado bonitinho. Ele ficou impressionado, ele falou, mas filho, como é que você conseguiu consertar um mundo tão rápido assim? Daí a criança, ah pai, você me pediu para eu ajudar você a consertar o mundo, você me deu ali, eu comecei a tentar montar, mas eu não conhecia aquilo que você me deu, aquele mapa do mundo, eu não conhecia, e eu não estava conseguindo montar, não sabia como fazer. De repente, pai, eu me lembrei que quando você arrancou aquela página, eu vi que do outro lado da página tinha o desenho de um homem. Aí eu virei tudo de ponta cabeça e o homem eu conheço. O mundo não, mas o homem eu conheço. Eu consertei o homem. Aí, a hora que eu consertei o homem, eu vi que eu tinha consertado o mundo. Então, é, essa história eu acho linda, né? porque ela vem justamente mostrar para gente que é, nós, né, seres humanos, estamos aqui vivenciando esse planeta, gerando uma série de, de questões de energias, né? duais, né? de brigas, de guerras, de amorosidades e tudo mais, mas para consertar o mundo, na realidade, basta consertar o homem. E qual é o único homem que realmente nós conseguimos consertar? É a nós mesmos. Não adianta, eu posso até... É... Eu até brinco esse é o dilema de todo terapeuta, né? Todo terapeuta, nada mais é que um indicador de caminhos, né? Se a, sua, se a pessoa que você está atendendo não caminhar, você fica ali de mãos atadas, porque isso funciona para todo mundo. Você pode dar o seu exemplo, você pode dar um conselho, você pode ensinar alguma coisa. Se a pessoa para quem você está passando essa informação não fizer a sua mudança, não se reorganizar, não fizer o processo dela, você está de mãos atadas. Então, realmente, quem a gente consegue mesmo, de verdade, mudar, somos a nós mesmos. Nós conseguimos fazer uma reorganização interna. Né? E essa reorganização tá pautada nessas consciências de não culpa, de assumir as responsabilidades, de procurar estar no aqui no agora, de fazer tudo que lhe cabe, aquilo que você percebe que não lhe cabe, entregue as energias divinas entregue ao universo. Então a gente vai até onde a gente pode, sem desrespeitar o livre-arbítrio, sem desrespeitar o outro, é óbvio. A gente faz tudo o que nos é possível, aquilo que não é possível a gente aprende a entregar. E conforme nós vamos vivenciando isso e conseguindo nos mantermos no aqui e no agora, com a mente plena, trabalhando com consciência, nós vamos percebendo e vamos sentindo cada vez mais essa energia do sagrado em nós. Né? em nossa vida, em nosso dia a dia, né? não que isso vá eximir os seus momentos dessa conexão que às vezes é transcendente, que você tem outras percepções, não é isso, mas é nós buscarmos realmente trazer essa consciência para o dia a dia, né? E aí eu, eu comentei, né? Para quem viu ali o, o anúncio da minha live, o convite para participarem, né? Será que assim a gente conseguiria, então, manifestar o paraíso aqui no plano Terra? Né? Porque, para o meu entendimento, o paraíso não é um lugar, não é um local. Né? Eu vejo muitas pessoas, de repente, com essa compreensão, que é aquele lugar lindo, com paisagens lindas, cheio de luz, né? de belezas, né? para mim o paraíso ele também é de certa maneira um, um estado de consciência né? quem tem me acompanhado sabe que eu gosto de brincar com as palavras né muitas vezes eu peço que eu falo de uma licença poética para poder decompor uma palavra e usá-la né mesmo às vezes não sendo exatamente assim então se eu pego a palavra paraíso né esse sufixo ISO, ele significa igualdade, né, então tem a isonomia, a isotropia, as, por exemplo, as empresas, né, fazem de tudo para ter o certificado ISO 2005, ISO 2015, ISO 2020, ou seja, Aquela empresa com esse certificado ela comprova que ela está em conformidade, ela está em igualdade com as normas todas que são. Então, isso é um sufixo de igualdade. Então, paraíso é para a igualdade, ou aonde a igualdade para, onde a igualdade se estabelece. Então, quando é, o ser humano conseguir né, perceber que não existe essas diferenças, pelo menos como se coloca, né, de uma maneira tão enfática, né? não, não existe é, preconceitos, não é, é o, digamos assim, não existe o negro e o branco, o vermelho e o amarelo, não existe o rico e o pobre, não existe o inteligente e o burro, né, que que essas questões nós encontramos o tempo todo, em todos os lugares, mas a partir do momento que eu começo a ter na minha consciência de que não dá para eu ficar condenando, julgando, né? que eu tenho que trabalhar com essa consciência de igualdade entre todos, todos têm direitos, todos têm seus deveres ali, todos têm a oportunidade de crescer, aqueles que são mais miseráveis, lembra, eu vou trabalhar cordialmente com eles para trazer uma informação, trazer um exemplo para ajudá-los no processo da mudança, é, vou procurar hum, é, hum, sair, né? como eu falei na, na, na live, sobre estresse daquela lei da aversão e desejo, parar de categorizar as coisas de aversão e desejo e começar a trabalhar de uma maneira mais equilibrada, com uma consciência de igualdade, de observação, eu começo a entrar numa consciência de paraíso. Imagina se a humanidade toda saísse dessas disputas, né, de, de brigas né, por dualidades, de preconceitos, de julgamentos, de achar que o terceiro mundo é pior, o primeiro mundo é melhor, de que existem essas diferenças essas diferenças são ilusões para Deus dentro de nós que está em todos né para como dizem os hindus para é uma é Maia né É ilusão essas diferenças a essência é que todos nós estamos aqui buscando nosso crescimento, buscando evoluir né buscando... É, a felicidade buscando a alegria, né, e as disputas, elas não, não devem ser, como eu falei, encaradas como inimigos, mas como adversários, né, aquela versão adicional que vem nos ajudar a reorganizar internamente, a pensar, né, estou fazendo hoje, parece que uma síntese né? das lives anteriores, mas a partir do momento em que a humanidade toda trabalhar com essa consciência crística, com essa consciência amorosa, e acabar com essa história de diferenças e perceber que somos estamos todos no mesmo barco, aqui chamado planeta Terra, todos evoluindo, todos crescendo, nós vamos conseguir, então, estabelecer essa consciência de paraíso aqui na Terra. né? E isso começa com cada um. É através das opções de cada um, da forma de cada um, né? Eu, eu não sei se vocês já ouviram falar de Kryon, de né? Kryon é um, uma consciência amorosa, né? Que está sendo canalizada por algumas pessoas, principalmente por um norte-americano chamado Lee Carroll, né? Uma vez eu estava ouvindo uma palestra, né? O Lee Carroll lá canalizando Kryon, e o Kryon falou uma coisa que eu falei, opa, é isso que eu sempre pensei, mas eu nunca encontrei palavras né, para colocar. E ele está lá então com a plateia, né? e aí ele chega e fala assim, é cuidado com essas pessoas que dizem que a sua verdade é a única. Que o que ele fala é é a verdade absoluta, que os outros estão enganados, errados... Né? que a sua maneira de, se, de chegar a Deus é a única maneira de se chegar a Deus. Cuidado com essas pessoas porque não é bem assim que as coisas acontecem. Né? Na época ele fala, ele pergunta né, para a plateia assim: vocês sabem atualmente quantos caminhos existem para se chegar a Deus? E aí fica aquele silêncio na plateia né? e aí ele faz assim: pois nós visdiremos. Atualmente, existem um pouco mais de 7 bilhões de caminhos para se chegar a Deus. Eu sei que, acho que mês passado, mês retrasado, chegamos a 8 bilhões de caminhos, né? E estamos crescendo para se chegar a Deus. Ou seja, quantas pessoas existem? Qual a população do planeta Terra atualmente? São 8 bilhões. Naquela época, era um pouco mais de 7 bilhões. Cada pessoa é um caminho para se chegar a Deus. Cada ser humano é um caminho para se chegar a Deus, porque Deus habita dentro de cada um de nós. E a partir daí, nós começamos a perceber que trazer o sagrado para o dia a dia, estabelecer essa consciência amorosa de não julgamentos, de trabalhar com a compaixão, com misericórdia, tudo isso faz parte desse plano de evolução que nós estamos vivenciando nesse atual momento. E é óbvio que para poder fazer isso nós temos que, ir, né, trabalhando as nossas questões, as nossas sombras, né? Por isso, por favor, não briguem com vocês, tá? Não briguem com vocês mesmos, é, percebam que se cometeram algum erro, alguma coisa, percebam aonde está isso, faz o papel da oração, procura qual seria o oposto, qual seria a perfeição, né? Se perdoe daquilo, se for necessário, peça perdão, né? E mude a ação, né? Use isso como um exemplo. Eu costumo dizer também que quando eu olho para o meu passado, é óbvio que tem muitas escolhas, muitas ações, muitas vivências que eu não me orgulho das escolhas que eu tive. né? Que eu não, não acho que aquilo foi o melhor. Mas é justamente a essas vivências que eu sempre agradeço quando o universo me traz uma situação parecida. Porque eu sei exatamente o que eu não vou fazer. Eu sei exatamente qual a atitude que eu não mais quero ter. Eu posso até não saber exatamente o que eu quero fazer, mas o que eu não quero, eu já aprendi, porque lá atrás eu cometi esse engano. né? E eu já me perdoei, já limpei as emoções que ficaram de dentro de mim daquilo que eu que eu fiz lá atrás mas e como eu falo no perdão eu limpei as emoções mas a minha consciência continua lembrando do que eu vivenciei para não repetir os mesmos erros para poder evoluir para poder crescer né e isso torna a vida bela linda sagrada né torna-se então, é um prazer você estar aqui vivo e se relacionando com as pessoas vivenciando as questões todas, né? Eu me lembrei agora de uma coisa, né? Porque é, eu não sei se vocês já já leram um livro chamado Profecia Celestinos, até citei ele também em outra palestra, né? tem um exercício que esse pessoal propõe, né? aliás, nem é um exercício, na realidade é uma consciência que eles trazem, né? que eu acho muito interessante, principalmente para quando você, por algum motivo, estiver se sentindo muito sozinho, né, sem ninguém ali, com quem você possa trocar alguma coisa. Né, eles dizem assim, né, eles falam assim, ó, repare, quando você sai na rua, que você sai andando, né, Que você vai passando pelas pessoas, Repare que existem pessoas com quem o seu olhar cruza. Seus olhos se encontram com os olhos das, dessas outras pessoas. E existem pessoas com quem isso não acontece. Você passa, você não está percebendo, ou você passa, a pessoa está olhando para o outro lado, e tem pessoas com quem o seu olhar cruza. E aí ele fala assim, sabia que cada uma dessas pessoas com quem o seu olhar se encontra você tem algo a aprender ou a ensinar? Cada uma dessas pessoas mesmo desconhecido com quem o seu olhar se encontra são duas almas se vendo e são duas almas que alguma coisa tem a aprender uma com a outra, né? É, não dá para a gente sair parando todo mundo na rua, vamos dizer que a gente é louco, mas se você estiver sentindo um, muito sozinho, muito acuado, claro, muito perdido, levanta, vai dar uma volta na rua, veja quantas pessoas com quem o seu olhar se encontra, né? E se você sentir, tenta de repente bater papo com uma delas, né? se apresenta, ô, oh, eu não sou Max, estou andando aqui, você está fazendo o quê? Conversa, né? Você vai perceber que nós temos muito o que vivenciar, nós temos muito que crescer, muito que aprender. Né? e as pessoas existem para nos ajudar nesse caminho. Nós trocamos, né, como eu falei, muitas energias uns com os outros. Né? E a hora que nós aprendemos a não ficar um, um, na briga, na disputa, né? Por, por razão, por força, por poder, por energia, e aprendemos a trocar, as informações, a reorganizar, nós começamos a vivenciar esse amor no seu estado mais pleno, no seu estado mais puro, essa consciência mais crística. Né? Então, está lançado o desafio. Né? Que tal a gente procurar manter esse estado de presença em cada instante, em cada momento né? do nosso dia a dia? Eu acho que é um desafio prazeroso, e nessa época agora, em que nós vamos ter convívios né, com, com amigos, com parentes, com pessoas, né, vamos procurar fazer esse processo de não alimentar os assuntos mais penosos e procurar alimentar os assuntos mais, de vibração mais elevada. Né, vamos procurar não... Perceber que quando alguém fala alguma coisa, isso é, pode ser apenas a forma dela, não necessariamente a sua, por isso, se você se magoou, né, procura observar que essa mágoa estava ali dentro de você, mexeu, cutucou uma ferida interna, então é uma oportunidade para você se reorganizar, né, para você poder fazer diferente, né, aquilo não te incomodar mais porque a solução para o mundo está em consertar o homem, né, e consertar o homem é assumir que nós somos seres divinos, que Deus vive em nós e que essa consciência amorosa, plena, pura que é Deus está vibrando em nós, dentro de nós e que nós podemos trabalhar com ela, né. Isso me lembrou uma, um último, uma última coisinha e aí nós já vamos para a nossa meditação. Quando eu estava no colegial, né, uma amiga minha muito querida, muito bela, ela me falou uma frase, né eu acho que eu já até comentei isso também. É, Tem gente que sente a leveza pequena, imaginando que se ela fosse grande, ficaria pesada. E eu vejo muitas pessoas assim, né? Parece que a leveza só pode ser vivenciada em pequenos momentos. Não pode vivenciar uma leveza grande, porque senão ela fica pesada. Juro para vocês que não fica. Né? Quanto mais a gente consegue estar aqui agora, sair das preocupações, fazer o que nos cabe, o que não dá para fazer, a gente entrega a Deus e observa o que a gente chama de microclima, né? que é aquela história, o que está acontecendo à minha volta... Porque sempre que você pede o auxílio né, de Deus, dos anjos, do, dos seus mentores, dos seus guias, né, provavelmente, um 99% das vezes, eles vão trazer aquele auxílio para você, não falando no seu ouvido o que você tem que fazer, mas trazendo as sincronicidades da vida para você poder fazer as suas escolhas vai apresentar para você a vida vai trazer situações vai trazer vivências vai trazer momentos que vão te encaminhar para aquilo que você tá pedindo né para aquilo que você tá orientando e a hora que nós então entregamos e observamos o que a gente chama de microclima, a gente percebe que, às vezes, alguém fala alguma coisa, a gente vê uma notícia, a gente escuta uma música, né? alguma coisa vem e traz para nós aquela resposta que nós estávamos querendo né? de linha de ação, de linha de pensamento, tá bom? Então, vamos aproveitar essa época de luz né? e vamos procurar fazer essa brincadeira de exercitar o sagrado em cada instante da vida, em cada momento. Né? E garanto que isso é muito gostoso, tá bom? Beleza. Uh, deixa eu só ver se tem alguma... Vou usar aqui meu óculos que eu mostrei na aula passada, só dar uma olhadinha aqui. Oh, que legal, Jerusalém. Oh, que bom, né, Silvia. Que legal que vocês já têm essa... É, é muito rico, né? Traz muitas vivências para a gente, né? E essas consciências são importantes. Eu vou, depois, numa outra live, falar de um outro exercício que esse pessoal da profecia Celestina propõe, que é para nós trabalharmos as energias do pai e da mãe, mas numa outra live eu falo. Hoje nós vamos dar para nossa meditação, tá bom? para poder encontrar ali o que a gente chama de Cantinho da Paz. Essa, é, essa meditação se chama o Cantinho da Paz. Eu aprendi essa meditação no curso de Mãos de Luz que eu fiz quando eu morava em Florianópolis. Estava né, fazendo faculdade de filosofia. A Maria Madalena Sávi, ela é diretora da Universidade de Ciências Biopsíquicas do Paraná. Ela fez o curso de Mãos de Luz com uma das alunas diretas da Bárbara Brennan e ela montou esse curso, então, para ser ministrado aqui no Brasil, pediu a permissão da Bárbara, a Bárbara deu a permissão e ela ministrava esse curso chamado Mãos de Luz, do livro Mãos de Luz e eu tive a oportunidade de fazer esse curso com ela e nesse curso ela ensinou essa meditação e eu vou passar essa meditação hoje para vocês, tá bom? Então, tomar um golinho de água. Enquanto isso, vai buscando aí uma posição confortável para deixar sua coluna retinha. Então, comece trazendo a sua atenção para a sua respiração. Lembra que esse é o código de trazer a consciência para o aqui e agora. Porque, como eu falei, nós respiramos no aqui e no agora. Nós não respiramos no futuro nem no passado. Então, sempre que você quiser trazer a sua atenção por aqui e agora, de forma imediata, pare e observe a sua respiração. Tá? Deixa qualquer pensamento, qualquer emoção que esteja ali e volta para a sua respiração. Tranquiliza ela, deixa a sua respiração profunda. Um pouquinho vai respirando, se tranquilizando. Sinta o ar que entra e que sai de você, promovendo toda a troca. Mantendo a sua respiração tranquila. Imagine que você está caminhando por um lugar bonito, você vê aquele caminho à sua frente e você vai trilhando, observa a paisagem à volta desse caminho. Imagine que você está caminhando num dia de céu azul, né, de sol, e aquele caminho se apresenta e você vai, Andando por ele, se conectando com toda a beleza do lugar que você está, sentindo a presença da força da natureza, da energia dela, andando por esse caminho, observe que lá à frente tem uma ponte e você vai caminhar em direção a essa ponte. Conforme você vai se aproximando dela, procure imaginar, procure detalhar como é essa ponte. Que tamanho ela tem, qual a envergadura dela, qual a cor, ela tem algum material específico. Vá se aproximando e observando bem como é essa sua ponte. Vá se aproximando dela. E agora você vai se imaginar começando a pisar e a atravessar essa sua ponte. Vá olhando e percebendo cada passo que você está dando em cima dela, sentindo toda a energia dessa ponte, percebendo ela, vá atravessando a sua ponte, e comece a perceber que lá do outro lado dela, você vai chegar num lugar, e esse lugar, ele possui todas as coisas que você considera sagrado. Esse lugar possui lembranças belas, esse lugar possui objetos, possui cenários, pode possuir até pessoas. Esse lugar ele é um lugar onde você reencontra, onde você revive, tudo aquilo que te traz uma sensação de paz, de alegria, de serenidade, de plenitude. Saia da ponte e entre nesse seu cantinho da paz. Esse cantinho é só seu. Essas lembranças são só suas. Esse seu cantinho da paz... É um lugar onde você encontra mesmo com a essência divina, com a beleza, com o belo, com a amorosidade, com a serenidade, com a plenitude. Sinta-se nesse lugar, permita-se explorá-lo um pouco, perceber cada objeto, cada cena. tudo que tem aí nesse seu cantinho da paz. Procure um lugar, se você quiser, que você possa se sentar e sentir essa energia de harmonia, de amorosidade. Vivencie um pouco dessas sensações do seu cantinho da paz. Saiba que aí você pode se sentir totalmente segura. Ninguém conhece esse seu cantinho da paz. Ninguém acessa você aí. Apenas a energia divina pode acessar esse lugar. Então você pode se sentir segura para poder se expor, se abrir. Você pode se sentir segura para respirar, respirar amor, respirar paz, respirar alegria, respirar serenidade. Desfrute um pouco mais desse seu cantinho. Veja se algo novo surgiu aí para você, alguma lembrança dela alguma sensação interna. Agora, você agradece a oportunidade de estar nesse seu cantinho da paz, nesse lugar, e você começa a se despedir dele e vai começando a caminhar de volta para aquela ponte, para a sua ponte, aquela que te trouxe até o seu cantinho da paz. Ao chegar na beirada dessa ponte, agradeça essa oportunidade e saiba que sempre que você quiser, eu precisar, esse cantinho da paz vai estar aí, do outro lado dessa sua ponte. Você pode ir para ele sempre que você quiser. Sempre que você sentir necessidade, você pode voltar para o cantinho da paz e explorá-lo cada vez mais. Então agora agradeça e suba novamente na sua ponte. Vem atravessando a sua ponte, deixando esse seu cantinho lá para trás, com essa certeza de que você reencontrou e de que agora você nunca mais vai perdê-lo. Não tenha tristeza, deixa ele, vai vindo pela ponte, atravessando essa ponte tão bela que você percebeu, que você encontrou. E perceba que lá do outro lado agora da ponte, está aquele caminho pelo qual você veio. Então vá saindo aos poucos dessa ponte e venha andando novamente pelo caminho, observando novamente toda a beleza e a força da natureza, sentindo a beleza daquele céu azul, os raios de sol que parece que brilham mais e te iluminam inteira. Venha caminhando, sentindo a sua leveza, que agora não é mais pequena. Sinta-se leve, tranquila, em paz, caminhando e se conectando com toda a força da natureza, com toda a beleza desse caminho. Venha andando por ele. E venha voltando agora para você mesmo. Observe novamente a sua respiração. Sinta a sua respiração tranquila profunda, conectando você com o aqui e agora, e no aqui e no agora, você está em paz, você está inteira, você está na sua presença, conectado com a sua essência divina, com Deus em você. Respire, sinta o ar que você respira, o ar que entra e que sai, trazendo toda a vitalidade, toda a força e toda a energia de Deus e toda essa sensação de presença daqui e agora. Faça três respirações mais profundas, trazendo bastante ar, soltando todo ele. Nessas três respirações profundas, vai retomando a consciência e o controle do seu corpo físico. E devagar, vai começando a dar movimento às suas mãos, aos seus pés. Vai mexendo ombros, pescoço. Com suavidade, vai se espreguiçando um pouco, vai retornando. Inspirando profundo e retomando a consciência e o controle do corpo. Ótimo. Só por favor escreva para mim se voltou, se está tudo bem aí, se tá? está tudo jóia, porque nessa live, infelizmente, eu não consigo ver vocês, mas vocês podem escrever aí para mim no chat. Tá? Deixa eu aproveitar e dar uma orientação que é importante. É, se por acaso você gosta né, de repartir as suas experiências meditativas com outras pessoas, essa meditação do Cantinho da Paz, você só pode contar até a ponte. Você pode contar como é a sua ponte, como ela era, a beleza, a cor, o formato, se você quiser você pode. Mas aquele cantinho da paz, esse você não vai contar pra ninguém. Não vai falar nada que tem nele, para ninguém. Ele é só seu. para quando você precisar, você parar, respirar, entrar no caminho, visualizar a sua ponte, atravessar a sua ponte e ir lá para dentro do seu cantinho da paz. Ficar segura, protegida, plena e podendo fazer as suas vivências lá, e lá resgatar a sua presença, a sua essência, para voltar para o mundo aqui do plano dos desafios, da dualidade, e poder enfrentar essas dualidades nesse estado de oração, né, de conexão. Então, se quiser contar, só conte até a ponte, tá bom? O cantinho da paz não fale nunca para ninguém, que ele é só seu. tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Oh, voltando, que bom. Beleza, que ótimo, sejam todos bem-vindos. É uma honra para mim poder estar tá repartindo, estar tá compartilhando com vocês essas vivências, essas consciências, né? se vocês gostaram dá um like aí para gente compartilha com outras pessoas para que essas informações possam chegar para que essas vivências possam chegar até cada vez mais pessoas né e ampliarmos assim a nossa corrente né? é, nossa forma de estar tá aí procurando cada vez mais fazer a nossa parte para um mundo melhor cada vez mais contribuir com esse momento de evolução, de crescimento que todos nós estamos passando, tá bom? Gratidão do fundo do meu coração, terça-feira que vem nos encontramos de novo, hein? Espero vocês aí na última semana do ano, olha que beleza, né? Vou trazer um assunto bem interessante, de repente falar sobre ciclos, algumas coisas assim, tá bom? Beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma ótima e abençoada semana.